Tem gente que diz que um cristão é um adepto à religião do cristianismo, mas nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que, que isso está completamente errado do ponto de vista histórico. Como a gente observa na vida de Jesus e dos discípulos, a gente não percebe nenhum tipo de movimentação da parte deles, querendo fazer com que as pessoas participem da mesma religião que eles. E eu estou querendo dizer com isso que não deveria ser uma preocupação da nossa parte querer converter as pessoas para um tal de cristianismo. E do ponto de vista histórico, a gente pode notar que esse atributo, essa qualidade de cristão, foi estabelecida muito antes de ser inventada a tal religião do cristianismo. Isso porque o cristianismo romano, como uma religião imposta para todas as pessoas do império romano, ela só teve início lá por volta do século III, enquanto Constantino era o um imperador romano. E essa fase foi conhecida como aquela em que a igreja se fundiu com o Estado. E é nesse momento que a gente percebe essa iniciativa de tentar fazer com que as outras pessoas sejam convertidas a uma religião padronizada. E já o termo cristão surgiu no primeiro século, como a gente pode dar uma olhada aqui em Atos capítulo 11. Aqui no final do verso 26 a gente lê que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Que significa literalmente ungidinhos, porque esse sufixo on significa um diminutivo e não um aumentativo como ele aparenta ser no português. E também porque a palavra Cristo significa ungido, portanto um cristão é um ungidinho. E nesse texto, essa qualidade de cristão, a gente percebe sendo colocada para os discípulos de Jesus, para pessoas que seguiam Jesus. Então é normal que essas pessoas, naquela época, fossem chamadas de cristinhos, como se fossem seguidorzinhos de Jesus. E como a gente pode definir o que é verdadeiramente um discípulo de Jesus? Vem comigo em João, no capítulo 8. Jesus disse assim aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E no 34, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então a gente está se referindo aqui a uma liberdade do pecado, uma liberdade do erro, ou seja, da libertação de uma vida fora dos propósitos de Deus, fora da palavra de Deus. E dentro desse ensinamento de Jesus fica muito claro que para eu me tornar um discípulo de Jesus, então eu tenho que permanecer na palavra dele, o que consiste em ouvir e praticar tudo aquilo que ele ordenou. Isso que significa algo que está além de conhecer a lei de Moisés e as cartas de Paulo, por exemplo, porque o nosso foco aqui para ser um discípulo de Jesus é ouvir as palavras dele. E com isso eu estou querendo dizer que para eu me dizer cristão, eu preciso primeiramente me tornar um discípulo de Jesus, ouvindo e praticando tudo aquilo que ele me ordenou. E aí você percebe que não é uma coisa complicada, porque eu não preciso necessariamente de ter um lugar de reunião, de ter um líder religioso que vai me orientar sobre o que eu deveria ou não deveria fazer. E aí que fica a questão, será que todo aquele que se denomina cristão é verdadeiramente um cristão, um discípulo de Jesus? Será que ele está disposto a ouvir e praticar tudo aquilo que Jesus ensinou? Agora uma outra coisa importante é que se Cristo é o ungido de Deus, então é importante a gente entender qual é essa unção que estava sobre Jesus. Por que ele é o um ungido de Deus? E João explicou para a gente, nesse texto, como ele entende o que é, de fato, essa unção. Ele disse assim, Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. E aqui você percebe também uma ênfase em não só ouvir, mas também praticar todas essas coisas. E como vocês sabem, esse Espírito pousou sobre Jesus após o momento em que ele foi batizado nas águas por João Batista. E foi naquele momento que eles ouviram a voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrada. Isso quer dizer que ele não era Filho de Deus por ter nascido de Maria, mas sim por ter nascido do Espírito logo após que ele nasceu das águas. E quando para a gente fica claro o que significa de fato o Cristo como ungido e um cristão como um ungidinho, então fica muito mais fácil de compreender qual é o significado de um anticristo, ou seja, um anti-ungido. Que a gente pode definir como alguém que se coloca contra a unção que estava sobre Jesus, alguém que se coloca contra Jesus como aquele que foi gerado pelo Pai por intermédio do Espírito, ou ainda, o um anticristo seria aquele que se coloca contra todos aqueles que foram nascidos do Espírito. E isso tem tudo a ver com o que o próprio João disse nesse mesmo capítulo de 1 João capítulo 2. No verso 18 ele diz assim, Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos ou anti-ungidos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de o terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção, ou seja, o Espírito Santo, que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? senão aquele que nega que Jesus é o ungido, é o Cristo. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E aqui você percebe que João está fazendo uma chamada para a gente permanecer em tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Ou seja, permanecermos como discípulos, como seguidores de Jesus. Porque no fundo é isso que nos caracteriza como pessoas nascidas de novo. Ou seja, como cristãos. Agora se você quiser entender exatamente o que significa nascer de novo e quais são as quatro qualidades de um nascido do Espírito, então dá uma olhada nesse vídeo que a gente gravou aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!